A gente fala sobre saúde, gente, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registrou dois casos de zika vírus aqui na cidade, mas a quantidade pode ser maior segundo o setor de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que dois moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com zika nesta semana. As vítimas são do sexo feminino, uma criança de um ano de idade e uma mulher de 54 anos. De acordo com a secretaria, as duas passam bem. A quantidade de pessoas com a doença na cidade pode ser maior, segundo a pasta. Isso porque muitos pacientes procuram atendimento e realizam exames particulares, que não são contabilizados pelo município. A preocupação com a zika aumenta principalmente nas gestantes, por causa do risco das crianças nascerem com microcefalia. Se a mulher adquirir a doença no começo da gestação, as chances são ainda maiores. Assim que surgirem os sintomas, é preciso procurar uma unidade básica de saúde para que a gravidez seja monitorada. Vinícius explica ainda que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, da zika e da chikungunya, seguem acentuadas. Essa vigilância ela já está intensificada desde o começo, quando surge o caso, a época de chuvas, né? a gente sempre faz um treinamento para toda a rede de saúde, reforçando os casos de dengue, chikungunya e zika. Lembrando que toda gestante ela precisa fazer o teste de zika também, então ela não faz só o da dengue. A principal diferença no, no manejo é. Se a gestante receber um diagnóstico positivo para a doença, os cuidados aumentam. Ela vai ser acompanhada por especialistas, né, principalmente da parte de infectologia e obstetra, para acompanhar um, como um parto de alto risco. E vai acompanhando a gestação com muito mais cuidado, maior frequência de exames, de ultrassons, para verificar aí a, a, o crescimento, aí, principalmente do feto dela, né, do bebezinho. O médico lembra que os sintomas das três doenças são muito parecidos, mas a chikungunya causa mais dores nas articulações e na zika a coceira e as manchas na pele são maiores. Ele fala ainda sobre a importância de cuidar da hidratação pessoa de 70 quilos, isso já passa para 4 litros, Pessoa pessoas de 80 quilos 5 litros de líquido por dia é muito importante alcançar essa quantidade de líquido por dia porque é isso que faz diferença entre uma pessoa hoje estar tá bem e daqui a pouco ela está precisando ser internada a hidratação é o principal tratamento para dengue para zika e para chikungunya mesmo com as temperaturas um pouco mais baixas, Vinícius explica que as pessoas não podem se descuidar Mais os casos ainda estão existindo é... e Sentiu alguma coisa diferente, procura sua unidade de saúde. Evita se automedicar, foca na hidratação, procura a unidade de saúde que todas estão bem equipadas, tanto com profissionais quanto com medicação suficiente para atender todo mundo e evitar que a gente tenha mais casos graves.